Salve, rapa! Vocês estão bom? Estão escapando? Vamos para mais um vlog. Hoje nós vamos falar de Bolsonaro que arregou para o Biden no encontro que ele foi. Que aquilo ali é uma vergonha. Rapaz, quem apoia Bolsonaro ainda? Quem apoia? Tem muitos que apoiam ainda. Tem que entender que ele é bunda mole. E quem apoia está fazendo um papel de vexame. tá ligado? Não tem outro papel. Se você é aquele cara rígido, contra gays contra sistema de cotas, contra negros, contra você tá apoiando o cara errado, rapaz. Aquilo ali é um bunda mole entreguista. Foi lá no Biden e voltou de voltou de ré. Voltou de ré, o cara que foi contra a eleição do Biden, contra o Biden ganhou, ele foi contra. E voltou de ré, falou que se sente mal por estar perdendo a Amazônia. Mano, dá até nojo. E é sobre isso que eu vou aproveitar aqui para falar de toda essa ultradireita, essa direita conservadora, ou os caras que acham que estão nessa direita conservadora, que tem esse mimimi, esse chororô, todo mundo chora. Luan Santana chorou. É, Luan Santana, não, desculpa, Luan Santana. <risos> o Gustavo Lima chorou, tá ligado? Luan Santana deve estar tá chorando, vai, daqui a pouco vai chorar também. Tá ligado? O Kim Kataguiri chorou na questão lá do Nazi, né, que ele foi falar e depois voltou atrás. Mamãe Falei chorou. Todos esses caras estão chorando, mano. Até o Moura tá chorando lá, mesmo sendo contra o Bolsonaro, tá desiludido. Que é outra coisa desses caras também, tá ligado? Eles são desiludidos, mano. Então, assim, eu pensei muito nesse vlog a gente trocar essa ideia porque é um papo cabuloso, tá ligado? Quem é de resistência, quem é de luta, quem tem causa... Não tem motivo para chorar, mesmo com todo o desespero. E olha que nós estamos passando um momento foda na quebrada, na vida de pessoal de muita gente. Vocês sabem que no outro vídeo aí eu pedi uma força para a ONG. Inclusive eu quero agradecer. Mais de 200 de vocês. Mais de 200 de vocês nos ajudaram. Tá ligado? Uns com 5 reais, outros com 10 reais, outros com 20, outros com mil. Cara, muito obrigado a todos vocês. De coração. Porque vocês deixaram eu entender que eu ainda não estou só. Que às vezes eu caminho com poucos, mas não sozinho. Eu não preciso ter 100 mil manos, Minas e Monas. Com 200 que apoiou a gente, a gente conseguiu manter mais um mês o projeto. A gente conseguiu agora, a gente, a gente meteu louco, vocês sabem que eu meto louco, né? Sobrou um pouquinho, eu falei, mano, vamos fazer uma festa junina. <risos> vamos fazer uma festa junina, tá ligado? Então nós vamos fazer uma festa junina pra rua toda. As crianças estão tudo doidas lá ensaiando, eu vou postar no meu Instagram, tá ligado? Pra vocês verem aí as crianças ensaiando, dançando, já curtindo. Porque é notícia boa pra todo mundo. Já que vocês fortaleceram... Deu pra comprar o um macarrão, deu pra pagar os professores, e agora vai dar pra fazer uma festa junina, mano. Agora, tem, olha, olha só a minha cara. Você acha que tem motivo pra mim ficar triste, apesar de todo o caos? Não tem, sabe por quê? Porque eu tenho a porra de uma causa. Eu sei o que eu tô fazendo. Dentro do meu lugar de desconforto, eu sei o bem do outro que eu quero. E esses caras não tem isso, rapa. Por isso que eles entram nesse desgosto. Ai, eu vou botar o Bolsonaro pra fuder tudo. Ai, que eu tô depressivo. Ai, que eu não foi esse um milhão... Gente, pelo amor de Deus, só tô mantendo minha família com um milhão de reais de show por show pra manter família. Tomando merenda da cidade do interior, que nem eu falei no outro vídeo aqui. Então, assim, pra gente avançar nos assuntos, pra gente não ficar retrógrado, tá ligado? Mano, acorda, rapa. Acorda, rapa. Vocês que estão dormindo ainda, que a gente tá falando disso aqui todo vídeo. Eu vou bater nisso aqui todo vídeo, rapa. Que os nossos temas interessam poucas pessoas. E a gente tem que campar as próprias lutas. A gente tem que campar, mano. Não tem que esperar pelos caras, não. Ó, oh, eu tô esperando o um cara vir aqui, candidato a presidente. Fiquei, marca, remarca, marca, remarca. Falei com a assessoria do cara. Não, ele vai. Remarcou. Não, não vai. Remarcou. Eu vi no outro podcast. Eu vi no outro podcast. Aí virou meme no outro podcast. Entendeu? Podcast de parceiro meu, cara que eu adoro e tudo, mas vai lá para passar vergonha? Vai lá para falar do, do Elon Musk? Entendeu? Então, pelo amor de Deus, mano. Mas não é culpa do podcast não. O podcast tem que convidar e pular. É culpa é do cara que ele, ele às vezes vê a audiência do nosso podcast, do nosso trabalho aqui dentro do capão redondo nesse estúdio maravilhoso e fala: Ah, não, mano, tá a pouca audiência, eu não vou colar não. Se não foi isso, então me mandar uma mensagem. Tá bom, bonito. Então se não foi isso. Porque é o que parece. Entrei em contato também com a campanha do Lula. Ah, mano, tem como trocar ideia com o Lula? Representante do Lula aqui em São Paulo. Tem como o Lula vir aqui no podcast e tal? Puta, mano, a assessoria do Lula é mó chata. A assessoria do Lula é mó chata mesmo. Se vocês quiserem perder a amizade, eu tô entregando minha amizade aqui para vocês. É mó chata mesmo. Né? Mas na hora que quer a gente para subir no palanque, que eles querem pôr um de cada, né? Põe um favela, um índio, um cara preto, é um cara do quilombaque, onde cada, para deixar colorido o bagulho, aí não é chata. Olha que legal, manda até passagem, porque no outro mandato mandaram passagem para nós. Fez, tem mais um cara do rap para trazer? Tem, vamos levar. Eu tô dizendo isso para vocês, vocês abrirem o olho, mano. tá ligado? Sabe o que eles vão fazer? Quando tiver o palanque, vocês vão ver e vocês vão comentar aqui ó no meu vlog. Comenta no meu Instagram depois. Eles vão chamar o rapper mais hypado da semana, que é o cara que está nas causas negras o cara que tá na causa da maconha, todas as causas o cara tá, mas ele só tá em causa com certeza, ó, oh, só com certeza, causa mais ou menos que ainda não vai virar, o cara não cola, ele só cola em causa com certeza. Sabe aquele candidato, a governadora, a deputada, a senador que tá mais ou menos quase perdendo e não tá ganhando, não tá, aí ele não cola, mas quando o cara deslanchou no hype, aí cola. Sabe aquele movimento social que tá, os caras tá morrendo na luta e tal? Tentando ter um barraquinho, não consegue, não cola. Mas quando o bagulho dá um hype, o Caetano vai lá abraçar, ele também cola. Rapa, acorda pra vida, rapa. Eu perco a amizade, mas não perco a verdade, mano. Certo? Essa é a real, porque a gente tá muito simpático com todo mundo também. Não quer dizer que eu tenho um podcast, um vlog com vocês, que eu tenho que ser simpático com ninguém, não, mano. Vem quem quer, quem não quiser, que se foda. Mas nós vamos estar tá falando. Nós vamos estar tá falando, né? Isso pode ser caguetagem? Ah, eu... Você acha, o doutor, que é caguetagem? Se Você falar o cara que não quer vir? Tá fazendo gente de otário? Não é caguetagem. Caguetagem na quebrada é quando você tá. A vida do cara corre perigo. Se eu falar que o cara não tá vindo, acho que não é correr perigo. Ah, Ferrez, mas aí você tá ameaçando o cara, todo mundo se chamar vai vir. De repente é o jeito dos caras vir na favela. Né? De repente é o único jeito dos caras vir. Certo? Então, mano, tem muita hipocrisia, muita mentira, mas não vai passar batido. A gente tem que tá falando. Eu peço a ajuda de vocês aí, mano. O Galãs Fez, que tá acompanhando a nossa luta. Carlito Historiador, que tá acompanhando a nossa luta. Luíde, que tá acompanhando a nossa luta. O Henry Bugalho, que tá acompanhando a nossa luta. Certo? Tantos outros, mano, que eu vou estar tá lembrando aqui, tá ligado? Que estão que acompanhando a nossa luta, mano. Vocês, rapaz, são importantíssimos para poder estar tá denunciando isso aí. Não deixa passar batido, não. É muita covardia. Vai colorir o palco em cima da eleição para poder dizer que tá com as causas e não tá com as causas. Tá pegando cara de causa emprestada, hein? Se pai eu falo, hein? Tá pegando causa cara de causa emprestada pra poder colar no bagulho. Muitos caras que colam nesses palanques aí, não é de verdade não, hein? Não tá com nós aqui na luta apanhando na cara da, da polícia. Não tá aqui com nós aqui tentando alimentar a criança dentro da quebrada, certo? São palpiteiros, influencers, né? O cara tem o um nome de rapper... O outro tem o um nome de, de influencer, o outro tem o um nome de e não faz nada. Não faz nada pelas pessoas, certo? Então a gente tá sempre batendo nesse pé aí. E eu vou bater nesse pé, eu vou cobrar, mano. Ah, Ferris, quem é você para cobrar? Eu sou o cara que tá na situação. Eu tô na situação, irmão. Você manja de quebrada? Sabe o um mano que tá na situação? Que é o dono da rua ali que tá na situação? Quem manda é ele. Eu tô na situação, mano. Quem manda dentro do meu barato sou eu. Vocês não matam eu de fome, vocês não conseguem me cancelar. Sabe por quê? Porque eu não dependo de vocês pra porra nenhuma. Agora, as pessoas, sim, que são a audiência verdadeira desse vlog, as pessoas, sim, que são vocês, mano, que acreditam no que a gente fala, que sabem que no olhar na bolinha do olho aqui, ó, que nós olhamos na bolinha do olho, sabe, mano, que nós estamos tá todo dia envolvidos nas coisas certas. Eu sou o ser humano menos correto pra vocês seguir, Menos correto. Não me sigam. Mas sigam a causa, mano. Tem uma causa pra se seguir tá ligado É importante a gente ter uma missão para não ficar nesse chororô aí, nesse desgosto todo que esses caras estão. E resumindo, é isso. Por isso que o Bolsonaro foi lá e, e volta de ré, passa vergonha, porque não tem certeza, não tem convicção. É só maldade, mano. Maldade sem convicção não tem causa. Quando você tem a missão de ajudar alguém, de fortalecer alguém, e olha que a gente sempre fala lá na ONG, hein? Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar outra pessoa. Às vezes um familiar pede uma ajuda para você. Ah, não, não vou ajudar. Você tem condição de ajudar. Não é possível que você seja tão pobre que você precise recorrer a pedir para outro em vez de ajudar alguém. Sempre tem uma forma de ajudar. Às vezes é ouvindo, às vezes é compartilhando, às vezes é fazendo isso que vocês estão fazendo, vocês estão chegando no meu canal em peso. Às vezes é isso aí, me legitimando, me dando moral. Desse jeito aí vocês fazem eu crescer um pouco, rapa, e esse conteúdo chegar para mais gente. Vocês não têm noção, depois do vídeo da ONG que eu fiz aqui, o tanto de gente que me mandou mensagem, no particular que me mandou mensagem dizendo, mano, a minha vida foi mudada por um exemplo do projeto que você fez. Há 15 anos atrás eu fiz o meu, tô mudando a vida das pessoas aqui em Minas Gerais. Outro cara mandando carta da Bahia, cara mandando mensagem dentro da cadeia, mano, com biririzinho, tá ligado? Dizendo que o que eu falo tem impacto. Então, assim, o que eu falo tem impacto, eu, eu tô sendo usado como instrumento de alguma forma? Então vamos nessa, rapa. Mas eu quero muito agradecer a vocês por não ter deixado eu desanimar também, por estar me fortificando, que eu sou só mais um, mano. Nós somos milhões. Olha o tamanho dessa porra aqui, ó. Nós somos milhões, mano. Eu só sou mais um. Vocês são importantíssimos, mano. Gravem vídeos, compartilhem, façam seus textos. Se você é fotógrafo, tire foto. Mas não deixe esse momento do país passar ausente. Vamos cobrar esses caras. Não deixa o político ser eleito sozinho. Não deixa. Quem tem que ser eleito é o povo, mano. Não é um político sozinho. É isso aí.